No alvo da operação batizada de marketing, microempresários e estabelecimentos instalados em hipermercados de Salvador. Muito além de fiscalizar, o PROCON leva orientações valiosas que ajudam a evitar futuras autuações. Nesta primeira etapa, os trabalhos têm uma abordagem mais educativa. No primeiro momento, a regra é que os fiscais identifiquem as pequenas irregularidades e orientem os pequenos fornecedores. Agora, Caso o fiscal ele encontre alguma irregularidade grave, esse fornecedor ele será autuado e responderá a um processo administrativo na esfera do órgão, podendo ser multado de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesta loja, por exemplo, a funcionária foi orientada a deixar visíveis os preços dos produtos. Outra preocupação é com o prazo de validade, que além de estar em dia, precisa ser identificado facilmente pelo consumidor. Na loja de chocolates, o proprietário garantiu que não se descuida do prazo para o consumo das mercadorias. Sempre que chega um produto, a gente orienta ao, ao, aos funcionários para só colocar um é, depois que terminar aquele da validade anterior. A gente pratica aqui aquela que a gente chama PV, PS, primeiro a vencer, primeiro a sair. Né? com a questão da validade fundamental a gente sempre controla todas as caixas que chegam do produto todas elas têm a validade dos produtos e a gente faz esse controle para evitar isso de vender produto vencido. Si. Os fiscais ficam atentos também a outros casos comuns como práticas abusivas e irregularidades na política de trocas e formas de pagamento. Outro detalhe verificado durante essa operação é se os fornecedores mantêm um local visível e acessível um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A multa, em caso de descumprimento, pode chegar a R$ 1.064,10. E, e o próprio consumidor também pode auxiliar o PROCON. O órgão ele tem um aplicativo que é disponível para os aparelhos de telefonia celular muito comum onde o consumidor ele poderá interagir com o órgão, apresentar denúncias e até encontrar o posto do PROCON mais próximo para que ele possa fazer a reclamação. Quanto mais consumidores denunciando as práticas infrativas, mais teremos é, um mercado de consumo melhor. O fornecedor consciente reconhece a importância da informação. É um incentivo, entendeu? E é bom, né? Foi uma verdadeira aula de Direito do Consumidor. É, porque aí a gente já tem experiência, a gente tem conhecimento sobre as coisas. Até mesmo a gente vai fazer uma compra em outro local, entendeu? Temos conhecimento sobre, sobre nossos direitos, direitos do consumidor. Se o consumidor souber a força dele, né, Calil? Aí a história já muda, né? Vai longe, a história muda. Porque são muitos os direitos dos consumidores. Zé, se você fizer uma pesquisa, se a gente fizer uma pesquisa hoje com qualquer pessoa é, da cidade, a maioria não conhece a fundo o Código do Consumidor. Não imaginam o direito que tem na condição de consumidor. É muita coisa, né? mas às vezes é por preguiça, não tem interesse em conhecer, porque se as pessoas realmente conhecerem a fundo... É, um dos detalhes que eu tenho observado é né, que algumas lojas hoje estão fazendo essa cultura da obrigatoriedade de deixar exposto, né, deixar claro as vistas do consumidor, o código de defesa do consumidor conforme é alertado aí pelo PROCON. Mas a gente observa também que o consumidor não está nem aí se aquele código está ali, se não está. As pessoas é, têm que observar esses detalhes para fazerem valer o seu direito, Zé. Pois é, cada um de nós soubesse a força que a gente tem, vagabundo nenhum ia enganar a gente. Uma coisa que me estressa na hora de comprar material escolar, a diferença estúpida de preço. A família denuncia, a demora.